nesse vídeo eu vou te falar como tu pode criar o teu primeiro e-book e hospedar ele na Amazon. Então se tu já curtiu a ideia do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você fique sabendo de todos os conteúdos e de todas as novidades aqui do canal. Mas delongas, longas vamos para a tela do meu computador. A gente vai vir aqui em Word, que é o primeiro passo, né? Antes de tu criar um livro, tu começar a escrever ele, começar a botar teu conhecimento para fora. Bom, eu só copiei aqui uma um trecho aqui dos termos e condições. Do aviso legal de um produto meu. E a gente vai estar aqui. Salvando como exemplo. Porque é claro. Se eu for escrever um livro. Ficar, esse vídeo vai ficar muito, muito longo. Então a gente salva aqui ele. A primeira coisa que a gente faz. Depois que a gente salva o nosso livro. A gente vai criar uma capa para ele. Ou seja, uma capa bem chamativa. De preferência com, com cores gritantes. Laranja, vermelho, amarelo. Canva. A gente vem aqui em... Vamos colocar nesse daqui. E a gente pode colocar o nome do nosso livro aí, pode colocar uma cor gritante que nem eu falei pra ti no, no fundo do livro, um nele, deixa assim mesmo, tu pode vir aqui no T para colocar o texto ou tu pode apertar o T do teu teclado que ele vai ver uma tecla de atalho. Lembrando que todas essas teclas de atalho, tudo que tu for aprender no Canva, eu tenho um material logo aqui abaixo no primeiro link da descrição, se quiser dar uma olhada, se quiser. Uh, adquirir o produto exposição disposição aqui para ti no primeiro link da descrição. Vamos vir aqui, vamos pensar em algum, uh, em algum título de livro, aí eu gosto de fazer assim, ó, copia a palavra de cima para ficar bem direitinho, bem alinhado, milionário, a gente deixa do mesmo tamanho do primeiro. Pode ver que o próprio campo te dá umas linhas de guia, velho. Isso é muito bacana. Essa plataforma é incrível, galera. É muito intuitivo, tu pode criar de tudo aqui. Seleciona os dois. Coloca ali uma letra bem impactante: uh, Anton, Archive Black, Roda Black. Vamos botar Anton mesmo. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, oh, show! Ficou show mesmo. A gente amplia a gente só tem que diminuir o milionário porque ele ficou tapando, pensa né? assim, igual o milionário, a gente pode selecionar essas letras aqui, tu edita do jeito que, que, que tu quiser, tá bom? Isso aqui é só um exemplo, ó. a gente coloca em branco, a gente pode colocar um efeito furioso, eu gosto de colocar esse flutuante aqui, parece que as letras vão saindo lá, da folha, olha só que bacana. Milionário, a gente pode destacar bem a palavra milionário, colocando uma outra cor, de repente tu dá uma olhada no círculo cromático, a gente pode colocar uma imagem. Pode vir em fotos aqui, tem bastante fotos aqui legais. Ou em uploads. Essas imagens aqui eu baixo tudo na internet. Pode ver, eu vou pesquisar aqui uma imagem. O download dessas imagens está editando, mas o melhor não seria isso, galera. Se tu não achar a imagem ideal aqui, tu vai em banco de imagens. Por exemplo, free pick. Vamos ver aqui, eu pesquisei por riqueza, a gente põe em pesquisar. Oh, pode ver, ele fez uma pesquisa avançada para a gente aqui. Imagens a dinheiro. Essa aqui tá bem legal. Vai da sua credibilidade, galera. Como tu vai fazer a capa, como é que tu pode fazer isso. Vamos ver aqui, eu acho que no próprio Canva deve ter essas imagens a gente vem aqui em fotos. Eu só estou te dando um exemplo aqui. A ah, Nossa capinha está pronta. Eu dei alguns ajustes, dei um tchan nela, botei ali as notas os dólares. Uh, bem imperceptível. E para fixar no subconsciente da pessoa mesmo e ver que aquele livro é top pra caramba. Site, ó, Amazon KDP. Pesquisa aí, ó. Vem aqui no primeiro mesmo. Vem aqui, ó, Amazon no Direct Publish. No caso, se tu não tem uma conta Amazon, tu se inscreve. É no caso aqui eu já tenho de exemplo, a gente vai acessar essa conta mesmo. Idioma um português. Título do livro. É, pense esse como não igual eu esqueci o título do livro igual um milionário subtítulos pode colocar alguma coisa ali mas no livro a gente não colocou nada então deixa assim mesmo série adiciona uma série isso aí seria mais se ele tivesse um livro com uma capa física no caso a gente vai só adicionar um e-book número de edição tu pode estar escrevendo mais números de edição Uh, do mesmo livro, edição 1, edição 2, edição 3, enfim, no caso não vai ter nada aqui, nome do autor, coloca o teu nome aí, caso que eu coloquei Wesley Paz, uh, teve colaboradores junto com o teu livro, se teve tu adiciona aqui, bota o nome do, e o sobrenome da pessoa, a descrição do livro, o que, que teu livro se trata, o que, que tu vai ensinar no teu conteúdo, é marketing digital, é empreendedorismo, é autoajuda, é algum conhecimento na área de de de informática, de programação, enfim, várias coisas aqui que tu pode estar descrevendo como é que vai ser o teu livro. No caso aqui a gente só vai copiar e colar o site aqui do, do gravação de vídeo. É, agora tu marca essa primeira opção, tu possui os direitos autorais, as palavras-chave do teu livro. O que, que o teu livro se trata? Por exemplo, esse livro que a gente está fazendo aqui de exemplo vai ser de autoajuda. A gente coloca aqui então. Falta ajuda, alavancagem, enfim, coloca as palavras, as sete palavras mais importantes que que as pessoas uh, identifiquem o teu livro, de qual é o conteúdo, qual é o direcionamento do conteúdo, o livro cai direto no teu livro e acabe comprando o teu livro. Então vamos aqui em categorias, na Amazon aqui tem infinitas categorias aí, tu vai ter que achar a tua. Uh, no caso aqui, a gente bota educação em referência, bota em educação, okay. mínimo de idade, bota ali, um, não sei se o teu livro vai conter palavrão, vai conter palavras expressivas, bota ali maiores de 18. Uh, estou pronto para lançar meu livro agora, que é, que é botar ele direto na plataforma e, e ver o, o dinheiro entrando já. Faz, a gente deixa não, fazer upload no manuscrito. No caso aqui, pode ver que ele pede aqui, ó, docx, epub ou kpf. Ou seja, ele não pode ser em PDF. No caso, de colocar ele em PDF, mesmo assim, se persistir, ele fica muito ruim pra pessoa ler. Se ela tiver um Kindle, por exemplo, fica muito ruim, ela fica desconfigurada, fica embaralhado mesmo. Até as imagens ficam, ficam ruins. Parece que uma imagem ocupa uma folha e a outra folha continua o texto, tudo bagunçado. Aqui, no caso, eu fiz aqui um upload. Pode ver que é só um um documento de exemplo, ebook, exemplo, vídeo, aqui a nossa capa, nossa capa aqui a gente coloca uh, a capa 2D, no caso aqui então a gente vai ter que fazer um baixar, porque a gente não tem ali em JPG, a gente só tem PNG, a gente coloca aqui, uh... JPG, baixar, ficou da hora essa capa mesmo, Ó, oh, pode vir aqui em PNG tinha já, mas JPG não. A gente salva aqui na área de trabalho, para não nos perder. área de trabalho. Clica aqui mesmo, salvar. Aí, tio Salva aí. Aqui, uh, procurar. Nossa imagem JPG que a gente baixou lá no Canva. Hum, falta pouco agora, galera. A gente vem aqui em fonte de renda se não me engano, é essa daqui, a gente vem abrir, ele vai carregar aqui para nós, fazendo upload, upload da capa bem sucedido, iniciar pré-visualizador, pré isso aqui é como se fosse tu vendo teu book dentro do, do celular, dentro de um tablet ou dentro do que quer ver? Eu vou te mostrar, bota aqui no control e vamos abrir uma nova aba aqui ele tá salvando a capinha, Aceitou de boa preparando seus arquivos. No caso aqui só tem uma folha, que é só de exemplo, mas no teu caso aí vai ser o teu livro. Vamos colocar aqui ele tá carregando o um manuscrito, vai ó, pensa igual um milionário. Pode ver como é que ele fica no Kindle, a gente avança, viu como é que ele fica? Fica bem direitinho, no caso se tivesse em PDF, em PDF ia ficar tudo embaralhado, as palavras uma maior que a outra, ia cortar aqui, e não ia ficar legal. Ah, tá bem bonitinho mesmo. Vamos ver como é que ele fica no tablet. De lado. Ah, fica show. Bem espaçado. O livro fica show. A gente volta aqui. caso, a gente... É por conta própria mesmo, raiz, na raça. Por enquanto não tem editor ainda, mas caso tu tenha um editor aí, tu coloca todos os dados certinho uh, e publique teu, teu primeiro livro seja ele em físico ou seja ele no digital mesmo, mas no caso a gente vai começar só no digital em passinhos de formiga, engatinhando depois quando tiver muito sucesso estourando lá, aí tu coloca teu livro no físico, em capa comum. Cadastrar meu livro no KDP Select, marca essa opção. Por que Wesley? O KDP Select é, é como se fosse uma maneira de alcançar mais leitores, ou seja, a KDP Select é mais uma, uma plataforma de as recorrentes da Amazon, como se fosse, tem a Amazon Prime, tem a Amazon uh, Audiobook, tem a Amazon como se fosse um, um Drive, tem vários tipos de ferramentas da Amazon. E a KDP Select nada mais é do que uma ferramenta uh, recorrente que vai cobrar todos os leitores a ler livros, mais de um milhão de livros no, dentro da nuvem, dentro do... Do, no digital mesmo então, ó, todos os territórios de direitos globais isso aí marca aí visualizar serviço KDP Pricing agora é a hora do preço galera isso aí vai muito de ti vai muito pessoal uh, se tu quiser cobrar caro se tu quiser cobrar barato qual, é, qual foi o tempo de trabalho que tu colocou uh, nesse livro nesse conteúdo enfim então deixar para te fazer, outro coloca 35%, marca essa sua opção, outro coloca 70%, qual é a diferença, ele vai atingir mais, mais Amazon no mundo inteiro, ó. não só Normal.com, mas como diversas outras, .com.br, .com, JP, NL, ITS, FRD, vários tipos de Amazon no mundo todo, e tu pode estar ganhando em moeda forte, não só em real, colocar aqui 70%, a gente coloca aqui 5 dólares. 5 dólares. Ele vai ter uma taxa ali uh, de entrega se tu for colocar em 70% de 2 centavos em dólar e os teus royalties vão ficar de 3,49. Agora, se tu colocar 35% dos royalties tu, de entrega ele não vai te cobrar nada, mas os teus royalties vão ser 1,75 em dólar vai muito de ti essa questão de preço aí, e vamos colocar aqui ó, pode ver que ele cobra em euro, pode ver que ele cobra em dólar, ó, permitir empréstimos livros do Kindle, se tu permitir essa opção aqui, a pessoa que compra o teu livro, que adquiriu o teu livro, ela pode distribuir para outras pessoas, ou seja, familiares, amigos, e... E esse livro, o teu livro vai estar sendo distribuído gratuitamente pela Amazon. Então vai te colocar essa opção aqui também. Termos e condições, é bom te dar uma lida aqui também, só para saber como a plataforma funciona, mas de resto tá tudo pronto, já fez tudo passo a passo direitinho, a gente só publica o e-book. Tá concluído. Agora é só esperar a Amazon aprovar dentro de 24 a 48 horas eles revisam, eles te mandam um e-mail e fala se o teu livro tá habilitado para venda ou não pode ver 5 dólares, preço igual milionário, a milionário. gente, ó, começa seu livro com capa comum pode ver que ele te dá a opção depois, caso tu tenha uma editor faça um contrato com uma editora e cria o teu livro em capa comum, não deixa ele só no digital mas isso aí é mais para frente depois, a gente fecha aqui e pode ver que ele aparece aqui ó, em revisão e os outros estão tudo à venda. Então é isso aí, espero que tenha gostado desse vídeo, esse sol tá muito quente. Eu vou deixar aqui, logo aqui abaixo, o link de um, de um curso que pode estar adquirindo e tá podendo uh, multiplicar as fontes de renda, uh, multiplicar e montar teu próprio negócio online. É isso aí, um forte abraço e até mais.